Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. Neste tutorial de hoje, eu vou mostrar como fazer discos de tecido, desmaquilhantes, faciais, uma esponjinha para bebê ou adulto. São muito práticos, e económicos, sendo uma excelente alternativa para os discos de algodão e toalhitos. E pode personalizar a gosto de se gostar, carregue é em gosto se é a primeira vez que está a assistir convido a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal vamos ver o passo a passo? vão precisar de tecido são sobras e eu vou aproveitar se tiverem algum retalho é a altura ideal para poder aproveitar fita de viés 26 cm eu optei por amarelo, porque o meu tecido também tem amarelo. Uma toalhinha de bebê. De um lado é assim, mas deste lado ainda mais fofinho é. E isto é 100% algodão. Alfinetes, tesoura, caneta ou lápis, máquina de costura e ferro de engomar. E os respectivos maltes que são estes. Este é com o diâmetro de 7,5 e este aqui é com um diâmetro de 13 cm. Vou deixar ficar os moldes no blog e por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link que vai ter acesso aos moldes. O tecido vou colocá-lo do lado do avesso para poder riscar. E agora vou começar pelo maior, pode ser a caneta, porque depois vou cozer por cima. Convém deixar ficar espaço de um lado e do outro. Agora, vou colocar a toalha o lado mais fofinho. Vou colocá-lo para cima. E o tecido direito vou colocar em cima. E vou alfinetar. Agora, no molde de 13 cm eu dobrei a meio. Eu vou fazer aqui um pequeno golpe para saber onde é o meio para poder colocar a fita. Assim. E agora vou riscar aqui no tecido, aqui com a caneta, ficando assim, na fita de viés, 26 cm, vou levar a meio, uma costura reta e outra costura reta deste lado, e não é necessário rematar, eu vou cozer, já está cozido, agora eu vou colocar o direito do tecido com o direito e a fita que eu cozi, a fita de viés, vou colocar agora no meio, assim Ficando mesmo aqui no meio e vou alfinetar, vou recortar o excesso, agora vou à máquina de costura e vou cozer o mais pequeno, vou cozer em toda a volta deixando ficar uma abertura mais ou menos uns dois dedos para poder virar. Este aqui também vou cozer em toda a volta, deixando de ficar a abertura aqui em baixo onde não tem a fita de viés, também dois dedos para poder virar onde tem a fita de viés convém reforçar a costura deste lado e deste lado. Agora, se vocês tiverem a tesoura de zig-zag, é melhor por causa dos rodondos. Se não tiver, têm que cortar com a tesoura normal. E depois dar uns pequenos golpes para os redondos ficarem mais bonitinhos. Eu vou cortar. Onde tem a abertura deixar um espaço maior. Vou virar. De seguida vou passar o ferro e vou meter a abertura para dentro. Este e este aqui. Agora vou novamente à máquina de costura, vou cozinhar em toda a volta, num e noutro. Aqui convém também reforçar. E já está terminado. Fica muito fofinho. E este aqui também fica assim poder agarrar os carinhos que eu tinha consegui fazer estes uma dica, vocês podem presentear este aqui é com 7,5 pode ser também de outra cor a esponja do banho é de 13 Daqui aqui com um diâmetro de 9 cm e é a esponja de banho de bebê ou desmaquilhante de facial Daqui que também é mais pequenino é um disco desmaquilhante de para os olhos e é de 6 cm